Ô, oh, meus amigos, aqui no canal Mais Brasil, no programa Conexão Brasil, falando para o mundo inteiro, trazendo informações bacana Hoje nós estamos com Leandro Ferreira, Alves Ferreira, Leandro Alves Ferreira, empreendedor, empresário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 E como diz um grande jornalista, eu diria que um dos maiores jornalistas brasileiros, sou fã dele. Alexandre Garcia, deixa o seu like ou o seu dislike. né, Alexandre? Lá nisso, quero mandar um abraço para grandes jornalistas brasileiros. Se é que eu posso fazer isso aqui no nosso canal, né? É, o meu amigo Augusto Nunes, é, o Fiúza, o Zé Maria, a Ana Paula, lá dos Pingos nos fazer um, um, um, um merchandising aqui para vocês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 Essa imprensa, ela não vai fazer, é, fazer o jornalismo feito. em favor da população, não. Aí quem tem que agir é você, empresário. É, exatamente. Nós temos que fazer esse, esse, essa mídia paralela, responsável, para poder informar. E um grande abraço ao jornalista do Pinho Ziz também, porque é, não, sou fico, grande fã. Sou grande fã. Mó respeito do, por isso. É, eu pude, eu pude ouvi-los algumas vezes. Você é, sabe que eu tenho uma casa em São Paulo, né Sardinha. Assim, por ocasião, eu fico por lá de vez em quando. Você tem levado é, a Valéria lá?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 Que é disponível nas farmácias aí, o Anitta. O Anitta. Anitta. E, o Anitta. E o Ivermectina, não? Também. Mas é gente não é Mas não, você, tem que, você não pode também. Porque o, o mata. A falta do tratamento mata. O tratamento errado mata. Sim. E a sim. intoxicação também mata. É Exato. Nós temos que pensar nisso. É. Nós temos que pensar nisso. Então, o que que eu. Eu, Silvio o Leandro, eu estou com. Você é meu amigo. Você me liga e me pergunta, Leandro, o que que você tomou? Eu vou te falar o que eu tomei, o que eu usei para mim.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 Porque a doutrina do lockdown está na cabeça deles. Está na cabeça deles. É. Eu sinto, eu digo assim, ó, eu sinto vergonha dos senhores professores, vergonha. Entendeu? Eu hoje, se fosse um professor, teria vergonha de dizer que sou professor. Entendeu? Por quê? Mesmo sabendo que muitos pensam e querem voltar, eu sinto vergonha das defesas que os senhores fazem na internet. entendeu? É absurdo, não né? é? Um absurdo, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. E nós sabemos que o prejuízo na próxima geração será absurdo. Qual a nossa responsabilidade, Sardinha?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 O que acontece hoje é, é só opiniões soltas, sem estrutura alguma de pensamento. E sem responsabilidade com a consequência dessa opinião. opinião. Nós somos responsáveis. Eu agradeço a oportunidade, Sardinha. Agradeço mesmo. Sou um admirador seu. seus. Obrigado. De longas datas. Eu te admiro, Sardinha. Desde a época que você fazia um programa de manhã... Cedo, 102. Na 102. E tinha uma reflexão que você passava todo dia de manhã. É. Eu me eu recordo Eu tinha dela. uma coisa comigo, Leandro. Você lembra eu tocava... Eu ouvia aquela rádio verdade... todo dia. Era 5 horas da manhã.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 Thank you.